Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alice Maria Costa e hoje eu venho estrear com vocês esta Mostra Científica Digital sobre os Encontros Científicos na Internet. Este que tem sido meu construto de pesquisa desde o curso de mestrado em educação. A ideia também é pensar com vocês a formação de professores que formam e se formam em redes educativas. Com isso eu vou buscar atualizá-los sobre os congressos, palestras, seminários online e seu campo de ocorrência, ok? Hoje eu trouxe para vocês três eventos. O primeiro é o Festival do Conhecimento, um evento promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está trabalhando com o tema do ancestral digital. Vale super a pena vocês conferirem a programação deste evento. Está assim muito uma programação muito extensa porque contempla várias áreas do conhecimento então busca nas redes sociais festival do conhecimento da UFRJ que vocês vão vão adorar o evento é incrível o segundo evento é o realizado pela sociedade brasileira para o progresso da ciência a SBPC, que tem um canal no YouTube, onde estão disponíveis essa série de conferências com o tema Contagem Regressiva para o Bicentenário, Rumos à Independência. O evento acontece de 30 de agosto, né, começou 30 de agosto, vai até 6 de setembro. Mas você tem todas as conferências no canal da SBPC. Vai lá e confira, porque você não vai se arrepender. E o terceiro último evento é a 15ª Reunião Nacional da Ampede Sudeste, que vai acontecer em Belo Horizonte, de 29 de novembro a 2 de dezembro, com o tema Educação, Democracia e Justiça Social no Desafio Urgente da Reconstrução Nacional. E aí, você que tem a intenção de submeter o seu trabalho de pesquisa, resultado né, de pesquisa parcial, ou que você já tenha finalizado, você tem até o dia 15 de setembro, porque o prazo foi prorrogado para submissão de trabalho, ok? então confira esses eventos se você quiser que eu divulgue o evento da sua faculdade você pode mandar aqui no meu privado eu vou me organizando para poder eh, fazer essa divulgação também tá bom? Até lá